Que as palavras do santo evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Crianças, eu perguntei quem quer ser mais santo. E alguns levantaram a mão, né? Foi todo mundo que levantou a mão ou não? Será que o pai e a mãe concordam que vocês estão sendo santos ou não? Hã? Mas eu perguntei quem quer ser mais santo, né? Mais santo. Então quem quer ser mais santo vem aqui pertinho. Mesmo se você não for tão santo assim, não é? Pode vir todo mundo. Jesus chama todo mundo à santidade. Isso, a gente vai sentar aqui no chão da mesma maneira que também as pessoas, as crianças sentavam para ouvir Jesus. Hoje no Evangelho parece que Jesus apresentou um tipo de receita né, para ser santo, as bem-aventuranças. E vocês sabem que eu lembrei daquele livro da vovó, lembra aquele livro de santos que ela tem? né? E eu vi que a vovó tinha um livro de receitas também, vem aqui vovó. Eu me perguntei, será que nesse livro tem alguma receita para ser santo? Hein, vovó? Tem sim, seu pai. Tem também? Bom receitas dia, da bom vovó. Bom dia, criançada. Bom dia. Isso. Quem vai ajudar a vovó a vir aqui com a gente? Bem então assabou. vamos até a vovó. Isso. Deus te abençoe, Ditinho. Pode vir mesmo, sem medo. Sem medo de fazer o bem, de ser bom. Vamos abrir caminho para vovó Que ela precisa de ajuda Devagarzinho, devagarzinho Devagarinho, devagarinho ai, ai. Minha vovó já está com o cabelo branco já, oh. Jesus apresentou uma receita Para nós, a gente tem que ser Uma pessoa que Viva a paz Que seja misericordiosa Obrigada. Que seja Vim, justa E agora eu quero encontrar Essa receita Aqui vovó, para ser santo também Não é? Pois hoje é o dia de todos os santos Não é? Hoje Sim. é dia de todos os santos E todos nós queremos ser santos nessa terra E lá, para nós chegar um dia lá no céu, né seu padre? É verdade, você porque também se quer eu... ser santo, Ditinho? Sim, padre Ô oh, padre, ah. na quarta-feira eu fui lá no cemitério Porque a minha mãe disse que era dia de finados O que é que isso quer dizer, padre? finados quer dizer fim significa o fim da nossa vida nessa terra mas não quer dizer que é o fim para sempre a gente morre para ressuscitar para a vida em Deus quem aqui já tem teve aliás um cachorrinho uma planta que morreu tem alguém aqui Hã? é? Então todos os seres vivos morrem, não é verdade? Mas os seres vivos, os humanos, morrem para nascer de novo, não nessa, nessa terra aqui não, viu? Mas lá no céu, e nós acreditamos que só entra no céu quem é? Santo, santo né? então nós celebramos o dia de finado, sabendo que nós vamos também um dia morrer Mas que nós podemos viver para sempre com Jesus E tem alguns santos que, já, santos que já estão junto com o Senhor, com Deus, não é? Quem será que são esses santos? Conhecem algum santo? Diga o um nome, São Benedito Santa Terezinha ele também é o santo padre, o papa, não é? Não está no céu ainda, está conosco. Ele falou, papa Francisco, é o santo padre. São Rafael, Nossa Senhora Aparecida. São Miguel. João, você é João? São João. Você tem um santo com o seu nome, olha só. São Pedro, Santa Valentina. Olha, eu preciso conhecer a história dessa. Santa. Como é que você chama? Valentina, ela. Mas vocês disseram certinho João e Valentina, porque vocês também têm o um Espírito Santo dentro de vocês, e vocês podem ser cada dia mais santos. A festa de todos os santos não é somente para esses santos que estão no altar, olha, São José, é, São Dom Bosco, não é? Santa Cecília... É para todos aqueles que caminham com Jesus. Oi, meu amigo. Quem que é? Rosana. Santa Rosana. Você tem que procurar. Que mas não, não, é, não é Rosana. o Osana que a gente canta não, né? O... Tem criança que pensa que é Rosana, não é? Não, Verdade, não. Padre. Osana, ou seja, aquele que nós aclamamos que é Deus, não é? Mas... Vovó, a senhora tem um santo de devoção, mas olha, eu sou muito, muito, muito, muito devota de Nossa Senhora Aparecida, fui até lá, mês passado eu fui lá no santuário de Nossa Senhora Aparecida, meu pé inchou de tanto que eu andei, meu sapato nem entra mais, porque de tanto que inchou meu pé, mas também padre, eu rezo para tudo quanto é Santo. Viu quanta santaiada que eles colocaram é, aí? e é por isso que a gente tem a festa de Todos os Santos, aqueles que já estão no céu, aqueles que estão aqui conosco, não é? O padre. Mas então para ser santo tem que morrer, porque ser santo é então tudo. Não. Para ser santo não precisa morrer. A gente pode começar a ser santo desde já, não é? Ah, tem que rezar, não é mesmo? O que mais que eu tenho que fazer para ser santo? Hã? Fica bonzinho. Fazer as coisas pequenas e feitas, é isso? Fazer tudo com amor. Fazer coisas boas para os outros. Isso, olha. Já estão. Oi? Ser gentil. Espalhar a palavra de Deus. Vai sair uma outra receita aqui, vovó. Vai sair. Depois vai. a gente vai escrever essa receita para ser santo desde pequeno, como eles, Até né? Até porque, padre, quando a gente fala uma coisa para o Ditinho, que o Ditinho faz assim. Ah, é porque ele não entendeu nada. Não entendeu nada, não entendeu nada. Não entendeu nada. Então, Você entendeu, Ditinho? Você falou... Ah, é, assim, é? um pouquinho, mas eu ainda tô com dúvida. <risos> então agora nós vamos... Brincar, porque o menino Jesus também brincava, não é? Só que é uma brincadeira que ensina algo. Nós vamos fazer uma sopa. Opa! Hum, nos dias mais friozinhos, uma sopa cai bem, não é? Só que essa é uma sopa diferente. E quem vai nos ajudar nessa sopa é o nosso santo padroeiro. Você ia dizer alguma coisa, Ditinho? Eu gosto de brincar. Então vamos, vamos, vamos lá brincar. então. Mas é uma brincadeira que nos ensina algo. E é o nosso padroeiro que foi cozinheiro Que vai nos ajudar também Nesta receita Então a gente precisa de uma panela, né Pai? A gente precisa de uma panela para ter Cadê a panela? Né, uma sopa, cadê a panela da santidade? Lá está chegando ela É, afinal de contas nós vamos ter que colocar Ingrediente nessa sopa, né? Isso. Tem que ter um lugar para colocar os ingredientes E o que, né? que será que são os ingredientes? Ah, certamente, né vovó? São as qualidades, são as virtudes, são as coisas boas que depois vão resultar numa sopa saborosa de santidade. Que é, legal. Isso mesmo. Isso. E o que será que a gente precisa de ingredientes para essa sopa? Perguntando para São Benedito, vendo a vida dele, qual será que era a qualidade dele mais Vai faltar uma coisa principal para a gente começar a fazer a nossa sopa Ah, que? o que vem antes dos ingredientes? Sopa tem que ter água, não tem? É água, E para a gente começar uma vida em Deus também, a gente tem que ser batizado A gente é batizado com o quê? Com Com água em nome da água de Deus, tá chegando é? a água, Padre. Tá então, chegando, então, lembrando água. que a nossa vida em Deus, olha, meu anjo, obrigado. Começou também com a água do batismo. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vocês se lembram do Ótimo. dia que o Padre tem um batizado aqui? Que nós fomos ver ali do ladinho. Vocês se lembram? Então, ele usou a água da mesma forma que ele usou aqui, a primeira. Isso. Pra, o nosso primeiro chamado à santidade, né padre? É isso, é, né? A gente passa a ser filho de Deus no dia do nosso batismo. E a gente pode começar, a, então, a nos santificar, não é? Agora vem o primeiro ingrediente. Então, nós usamos ah. a água para começar a nossa receita de santidade. Exatamente. É isso mesmo, Editinho. E qual será que seria o primeiro ingrediente que São Benedito pode trazer para nós, do jeito de ser dele? Qual foi a maior qualidade de São Benedito, será, hein? Hã? Com certeza, teve tudo isso. Mas qual será, hein, vovó, que a senhora São vê que é Benedito, mais forte, a qualidade São mais Benedito, forte? São Benedito, a virtude, o dom mais bonito, destacável de São Benedito foi a... Humil, isso, coloca um pouquinho de humildade então olha São lá. Benedito, olha o tempero, São Benedito colocando o tempero da humildade na nossa sopa, porque a humildade é uma virtude comum a todos os santos, todo Paris. mundo que todo é santo, é humilde né? É. E como é que a gente pode ser humilde, em ditinho, lá na escola, em casa? Como é que a gente pode viver essa virtude, esse dom? Todos nós temos alguma coisa em que somos bons. E eu acho que a gente não pode se exaltar por isso. Assim, falar, eu sou melhor que você. Não, já que eu sou bom nisso, eu vou ajudar o meu amigo que de repente não é tão bom. Por exemplo, eu já falei aqui outras vezes, eu sou bom em matemática. Né? E aí eu posso ajudar um amigo ensinando ele a matemática. Isso, então quem é humilde e tem algum dom, é alguém que ajuda as outras pessoas e não se coloca como mais importante que os outros, né? Exatamente. É Isso. Agora nós vamos colocar nessa sopa, padre, é. um tempero. Brasileiro! Okay. Sim, tempero brasileiro, porque nós temos uma santa brasileira a Santa Dulce dos Pobres. Conhece a Santa Dulce? Hã? Tem outros santos brasileiros também, inclusive outra santa amiga dela, que é Santa Paulina. Mas hoje a gente vai convidar a Santa Dulce dos Pobres. E qual será que é o ingrediente que ela tem? Para colocar aqui na nossa sopa, em vovó? Oh, A maior se... qualidade dela. Ela foi amorosa, bondosa, humilde, mas tem uma outra qualidade que não tem como dizer que ela não teve, não é? Oh, vovó, eu posso falar essa? O que está escrito aí? Leiam para... Bondade. Bondade. E o que, que será que essa santa fez de tão bom que levou elas ao, aos altares de Deus? Eu sei, eu sei. Você sabe, Titinho? Eu sei. Vamos ouvir lá a história, então, eu dessa sei. santa? Essa santa aí, ela ajudava pessoas pobres e doentes na Bahia, não era isso? Isso, lá na Bahia. É, eu assisti um filme, padre, junto com a vovó. E, e lá no filme, ela transformou um galinheiro num hospital. Um sim. galinheiro que se tornou um hospital, olha só. sim. Se o tempero dela for a maior qualidade que ela tinha, então a bondade era sua maior virtude. Mas já pensou padre? esse filme? Todo mundo deve, deve assistir. Por quê? Como é que chama é o, mesmo? É Santa o filme. Doce. Da irmã Dulce. Da irmã, da irmã Dulce, exatamente. Se chama Dulce. É uma história de uma santa brasileira, uma santa que nasceu aqui na nossa terra e praticou a bondade lá na Bahia. E por isso o Papa a canonizou e ela é uma santa reconhecida pela Igreja. Tem na Netflix. Tem na Netflix, é verdade. A dica. Tem. A gente assiste tantas outras coisas, às vezes, na Netflix. Vamos assistir o um, um filme, então, né, de Santa Dulce. Qual é o próximo santo que pode nos ajudar com mais um ingrediente, hein? Quem que é? São Benedito já está aqui com a gente, ó. Nós já tamo, tem outros vamos... amigos dele. Hã? Nós vamos chamar agora Santa Dulce. Terezinha, alguém já falou aí de Santa Terezinha. É uma santa que traz um tempero que todo mundo precisa nos nossos dias, mais do que nunca. Vocês vão ver já e vocês vão concordar comigo. No convento onde ela vivia, tinha algumas freiras que não aceitavam ela não, viu? É? E começava a provocar até Santa Terezinha, vamos ver se realmente ela é tão boazinha assim, não né? E com o seu jeito simples e paciente, nas coisas pequenas, ela se tornou uma grande santa. Vocês têm pouca paciência ou bastante paciência, hein? Bastante, falaram. Eu não tenho que... muita não, viu, Paulo? Não qual? tem muita não? Não, eu estou... É, ele é, sincero. é, eu fico nervoso fácil. Fica nervoso rápido? Eu fico. Mas a paciência é uma coisa pra gente treinar. é. É. E aí, às vezes, Deus coloca na nossa vida Algumas situações que é justamente para a gente treinar essa paciência Quem aqui já pediu para Deus paciência? Pediram? Só que Deus também vai nos dar ocasiões, situações Para a gente exercitar essa paciência, não é? Então, sabe, quando você pedir paciência Vem junto um treinamento também, não é? Com certeza, senão você não fica bom nisso <risos> Senão não fica bom nisso, verdade Ex Exatamente, temos que ter Paciência, mas a paciência também tem uma outra virtude que nós vamos colocar nessa sopa, padre. Vamos ver aqui no, que, na, na, no livro de receita da vovó, qual que é? Que é a justiça. Quem que será que foi um santo justo? Quem, quem será é o que santo, um santo justo? justo? Nesta hora os adultos podem dizer, quem é o santo considerado justo? Vou dar uma pista. São... Tem quatro letrinhas, só o nome Ele dele. Ele foi também, mas tem um santo que a gente chama. O Ele é justo. Ele é justo. Vou dar uma pista. Ele acompanhou o nascimento de Jesus. São José, o justo. São José. É isso mesmo. Os outros santos também foram justos, mas São José é alguém que viveu a justiça de uma maneira incrível, né? Excelente, excelente. São São José, ele acompanhou o Menino Jesus. Ele recebeu o chamado de Deus para ser o pai adotivo de Jesus aí aqui. está ele, ó. E aí ele acompanhou Maria em todos os momentos da vida de Nossa Senhora, Isso. ajudando no crescimento de Jesus. Passando por bastante provações também, mas ele manteve firme ali, junto com Maria, no plano Isso. da salvação, ajudando, colaborando com Deus no plano da nossa e salvação. E até vovó, naquele momento em que ele não entendeu que Nossa Senhora estava grávida do Espírito Santo, aguardando Jesus, ele não foi injusto com Nossa Senhora. Ele não permitiu que as pessoas condenassem Nossa Senhora, ele não condenou ela, não é? Então ele foi justo. E Be -be -be -be -be. quem é justo, depois acaba se deparando com a verdade. Daí Deus falou para ele em sonho: essa gravidez de Nossa Senhora é obra de Deus, do Espírito Santo. Então ele foi justo. Ele não foi apressado em querer fazer as coisas do jeito dele, né, vovó? Exatamente, é. exatamente. Ele foi, ele fez tudo isso que nós devemos aprender e a gente aprende muito nas receitas de Deus. Nós temos que aprender a respeitar o tempo de Deus na nossa vida. A gente tem que colocar todos os temperinhos certos e na hora certa e no tempo de Deus. Essa e vamos valeu. lá para o ô, próximo padre, tempero aqui, ô, hein, Vitinho? A, a minha mamãe, essa semana. Ela estava ensinando a gente uma coisa assim, que ela falou que é usar de justiça. Quando nós estamos lá na escola, a gente aprende um monte de matéria. E aí tem algumas matérias que às vezes a gente assim, fica com dúvida e resolve colar na prova. Aí a minha mãe falou assim que isso não é justo. Será que é justo colar na prova? Teve alguém que já colou na prova aqui ou não? Não. Sim, você colou na prova João, mas você é um menino inteligente, você não precisa colar, na é verdade, só estudar, não é mesmo? Você sabe que teve uma vez que um amigo meu, ele quis fazer uma cola tão bem feita, que ele começou a escrever tudo, bem miudinho assim, sabe? Daí no final das contas, quando ele foi fazer a prova, ele lembrou de tudo aquilo que ele tinha escrito, e ele percebeu que ele estava <risos> estudando e não precisou da cola. tá vendo só? Se a gente se esforça, a gente não precisa fazer as coisas erradas, não é verdade? Se a gente faz tudo certo, não precisa ficar, não é? Quem estuda, não precisa colar. Não precisa porque colar, fica tudo na caixola, na... né, padre? Fica, fica tudo, na tudo aqui. Então, nós temos mais um ingrediente na nossa receita... Para a gente fazer tudo o que é bom de forma humilde, correta, paciente, justa A gente precisa ser obediente Ai meu Deus Vamos trazer então um pouquinho mais de obediência para nossa sopa Uma pitadinha de obediência Quem que é o santo que pode trazer para nós um, obediência? Um santo que foi muito obediente é São Paulo Pedro. São, Pedro, São Pedro Na verdade vovó, ele aprendeu a ser obediente Que ele era um pouquinho teimoso, viu? Ele era, porque é. padre do céu Mas tem gente que é desobediente às vezes Sério? Tem Nossa. gente que é teimosa aí ou não? Perguntar para os pais Mas ele aprendeu a ser obediente quando Jesus falou para ele Pedro, lance a rede do outro lado Faça do jeito que eu estou te ensinando Ele foi obediente E ele pescou muitos peixes Às vezes o pai e a mãe também falam Faz desse jeito, a gente é teimoso Depois que a gente faz, né, que a gente vê que na verdade Muitas coisas eles tinham razão Obediência Não pode faltar na vida de quem quer ser santo Ditinho, na verdade todas as pessoas que vive, procuram viver de acordo Com aquilo que Jesus Estão em busca de uma vida santa, não é? É, é? Mas ainda tem um tempero que eu acho que é o mais importante de todos para completar a nossa Esse sopa. Esse tempero eu faço questão de falar, porque senão essa nossa sopa não tem sabor nenhum. Esse tempero, padre, sabe qual é que é? O A! Isso mesmo, o amor é O amor é o maior tempero para a nossa sopa E quem que nos traz esse tempero? Quem? É aquele que é o próprio amor feito, gente Quem é, gente? Jesus, Jesus. Olha nas mãos dele Estão as marcas do amor, da paixão dele por nós Jesus o amor verdadeiro que caminha no nosso meio. E é Jesus que nos salva, é Ele que nos leva para o céu. Porque Ele pega todas essas nossas virtudes, todas essas coisas boas, né padre? Aham. E aí Ele vai fazer com que a gente vá se unir ao céu juntamente com todos os santos. E quem quer ajudar aqui a Jesus... A colocar um pouquinho mais de amor nessa panela que, Na verdade é a sopa da nossa vida. Quem pode vir aqui? Isso. Um menino e uma menina. Isso. Já temos uma menina. Tem um menino aqui, ó. Isso. Nós vamos fazer o seguinte. Quando as pessoas estiverem nervosas, coloca amor. Opa. Ô Padre Adriano, olha aqui, pode falar ditinho. É. Amor. Lá em casa, a gente conversa amor na nossa muito, vida, na nossa sopa. muito sobre isso, sobre o amor. Valentina, aham? Uhum. Porque Vou aqui, se a gente ama, a gente é humilde, a gente é obediente, a gente tem paciência, ou seja, todos aqueles outros temperos, eles vêm junto com o amor. É como se fosse aquele temperão caseiro que vai tudo sapado, para deixar a comida bem gostosa. Então, o amor é esse temperão que deixa tudo muito mais gostoso na nossa vida. É uma grande verdade, Titinho. Né? E nós queremos então colocar além do amor que não pode faltar no nosso dia a dia, mais, eu vou, eu vou pegando a fita e vocês vão falando, mas... Mais bondade, mais humildade, mais justiça, mais obediência. E é assim que se faz um santo e uma santa com o amor de Jesus. É alguém que ama como ele nos amou. Nós vamos ficar agora em pé. E, e... como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 Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora nós vamos fazer dois pedidos para Deus, para nós nos tornarmos mais santos. Sabe por quê, vovó? Um minutinho só, padre. Sabe por quê? Ah. O que, que aconteceu? Todas essas virtudes que nós recebemos, todos esses dons que nós recebemos, a gente não recebe para a gente, senão a gente não se torna santo. A gente, todos esses dons, a gente recebe para dar para os outros, para partilhar com os outros, para todos nós sermos santos e um dia todos nós irmos morar no céu então por isso nós vamos convidar todos os santos agora para partilhar com toda a igreja e com toda a criançada esses dons que nós recebemos pode ser seu padre pode, pode ser. ser E enquanto isso nós cantamos que nós vamos morar no céu é que para morar no céu o, tem meu, lugar é o céu. meu lugar é o céu olha o que sai do coração de quem ama muito amor, e leva pra você o essa mensagem é céu, pra que a gente chegue no é céu, céu que eu junto. quero morar, o meu lugar é céu. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Pois isso tudo aqui vou deixar. Eu sei que lá no céu só chega quem. Isso, que na agora terra nós vamos terra, voltar pro nosso lugar. Cantando, o meu lugar é o Por céu. isso, todo dia, dia, dia, cada hora eu sei. Com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto ele eu vou ficar. E canta com a gente assim: O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar.